Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E já vamos dar início a mais uma leitura para o signo de Capricórnio. Como está o um momento de Capricórnio? Comunhão sem trato. E vamos complementar com esse outro tarô. O Elimida, Rainha de Espadas, 10 de Copas, 2 de Copas, ok. Capricórnio, no meio do caos também dá para se manter centrado, porque você pode estar se afastando de muitas coisas para manter o foco daquilo que você quer, ou para se autoconhecer. ou Está querendo fugir de alguma situação para se manter inteiro. Mas é aqui, no meio de tudo, que você se encontra. É você em contato com a natureza, animais, pessoas que você se encontra. Porque nesse contato, você saberá o que você não quer, e adquirindo consciência, nada pode te desequilibrar. Você pode estar querendo se reservar, ficar mais no seu canto, para ter uma percepção maior de tudo que vem te acontecendo. É um colocar das ideias em ordem, pensar, analisar, em um momento ali só seu. Mas a felicidade, aquilo que você gostaria de viver, esse algo a mais, virá por meio dessa comunhão. De estar com alguém que pode ser um sócio uma amizade, um amor ou alguém distante que você vem evitando para não se sentir mal. Mas, talvez seja nessa conversa que você se liberta para seguir o seu caminho de forma leve e harmônica. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. A Carta do Amor. Vamos ler. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. Olha, tudo a ver com comunhão. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor... Em todos os sentidos. Que é como falamos na leitura. O amor cobre uma multidão de pecados. Não fuja dele. E vou deixar aqui também o mantra desta carta. Que é. Eu amo todas as partes de mim. Eu sinto o amor. Eu amo todas as partes de mim. Eu sinto o amor, tá bom? Gratidão.